Salve rapaziada, bem-vindo a mais um sábado na Brasa E hoje nós vamos falar sobre dry age Bora Então pra falar do dry age A gente pegou uma peça aqui E botou aqui na nossa geladeira Vou tirar ela E aí nós vamos bater um papo Um papo sobre você Coisa linda aqui Bora lá E tá aqui o nosso dry age então para começar a falar o que é dry age. Dry age é um processo de maturação. Se tu acha que isso aqui é um processo inovador, saiba que esse é o processo mais antigo que existe de maturação da é, Dry age, se a gente pegar a palavra no inglês dry, seco, aged, envelhecido, seria o um envelhecimento a seco que é conhecido como nossa maturação. Economicamente esse é um processo que ele não é muito viável para a indústria. Por quê? Você perde uma quantidade razoável de carne, e tu tem que deixar um tempo prolongado uh, para acontecer esse processo. E com o processo de maturação molhado, esse processo ele ocorre de forma muito mais rápido, porém a gente tem gostos totalmente diferentes no processo final. Música processo de maturação a seco a gente tem três uh, requisitos que a gente tem que respeitar o primeiro é a umidade controlada e para isso a gente utilizou a uh, o sal de Himalaia ou até a gente completou um pouquinho ali precisou durante o processo com o sal normal uh, controle de temperatura e aí a gente varia entre 1 grau a 3 graus tá essa variação que a carne teve durante todo esse processo e o outro temperatura é um fluxo de ar constante para evitar a proliferação de bactérias. Eu vou mostrar para vocês aqui a geladeira. Isso não é uma recomendação, né? porque o dry é um processo... Uh, pode haver contaminação durante o processo, então ele não é muito indicado para fazer de forma artesanal. A gente está fazendo uma brincadeira aqui, mas se você tem restaurante e quer... A colocar essa carne em seu cardápio, o ideal é que você procure uma empresa especializada para fazer esse tipo de processo, porque existe uma chance muito grande de ter uma contaminação e você perder toda essa peça. Como é um uso residencial para a gente brincar, então a gente utilizou essa geladeira de... É uma geladeira de cerveja, tá? Ou, se vai fazer em casa, recomendado é tu usar uma dessas. Ou geladeiras próprias para a de hoje, que já tem no mercado. A geladeira convencional em casa, ela não é legal porque ela vai pegar o gosto do alimento que está ali. Como aqui a gente só tem cerveja, não vai ter essa contaminação. Então, a gente tem a a... pegou a geladeira aqui, ó, botou uma bandeja de sal. Aqui tem um pouco de sal de malaia e eu botei aqui por cima ainda o sal uh, convencional. E eu regulei a temperatura aqui, 0 graus. Então, durante o processo ali dos 55 dias que a gente deixou maturando, uh, a carne, a ficou... ah, é importante aqui, ó, questão de circulação do ar. Então essa sua geladeira aqui ela tem um, uma circulação, a peça ela ficou aqui. Então aqui a gente consegue os três requisitos. Controle de umidade, controle de temperatura e fluxo de ar. Isso é o que a gente precisa para deixar a carne maturando e não acontecer nenhum processo de uh, contaminação ou proliferação de bactérias. No processo dry-age a gente vai perder um pouco a temperatura, tá? A temperatura não, vai perder peso de carne. E a gente vai acabar cortando essa parte aqui, vocês podem ver que é uma parte mais escura. Essa parte a gente acaba não aproveitando, tá? Ela não é mais consumível. O pessoal até usa alguns, alguns pedaços para fazer o hambúrguer, mas no nosso caso aqui a gente vai acabar aqui não usando. Então a gente botou aqui, ó, dia 29 de 11 de 2020. Essa carne tinha 5 130 kg. 130. Vamos pesar quanto tem agora? Então agora ela tá com 4,504. Então isso aqui ele perdeu de umidade aí, perdeu de líquido na cara. E para nós agora cortar esse draguejo a gente vai ver como ficou, vou chamar meu amigo Zezé aí. Zezé que é o rei das partes aí, né? Então o Zezé, ele vai cortar agora essas partes, a gente vai tirar toda a parte que tem a motor... a... que ele foi secando, então ele forma essa camada e essa camada, também tá vendo que está mais preta aqui? Essa camada que ela vai dar a proteção para a parte interna da da carne, então ela não vai deixar que estrague o miolo da carne, que esse é o nosso objetivo. E, é, vamos cortar, Sim. então isso eu vou comentando um pouco sobre o porquê que a gente faz dry -age. o dry age ele tem duas, uh, duas funções, uma é a gente conseguir maciez da carne, e a segunda é a gente conseguir um gosto, ele vai partir com um gosto mais amendoado e conforme vai Uh, mais amanteigado, né? Um daí de mais novo. Ele vai ter um gosto mais uh, amanteigado e conforme vai passando o tempo, ele vai ter um gosto mais amendoado, partindo até para gosto de queijos. Esse queijo gorgonzola e tal, ele começa a ficar com gosto bem semelhante. Eu acho tirar um pouco mais. Então aqui, ó, vamos lá. Tiramos aqui um pedacinho aqui, ó. Esta parte aqui, ó. Olha como ela tá interna, tá mais escura. Mas olha o miolo disso aqui maciez da carne aqui Pode ver que ela ficou bem bacana tá? A gente está fazendo aqui Como a gente está fazendo em casa Artesanalmente né? A gente está fazendo na faca tá? Com uma serra aqui para cortar o osso Mas se tiver como levar a peça no açúcar Fica bem mais fácil né? Mais rápido de fazer o corte Então Zezé vamos acabar de cortar eu Acho que aqui já está legal tá? Daqui a pouco a gente só tira o osso aqui Esse pedacinho E vamos cortar o outro lado aqui também Vamos decapar aqui e vamos ver como ficou internamente toda essa nossa peça. Bom, no processo de hidraína que a gente fez nessa peça aqui. A gente botou ela no, no freezer dia 29, do, 29 de novembro né, de 2020. Então colocamos ela na temperatura e dois dias depois eu já apliquei uma primeira camada de margarina, ah, de margarina não, manteiga sem sal. Essa manteiga eu apliquei para a gente reduzir um pouquinho a perda. Se não tivesse aplicado talvez a perda seria um pouco maior. Ah, ficou na geladeira, ali nessa geladeira com freezer, temperatura. Ela ficou de 0 a 3 graus. Tinha uma variação, então como ela não é uma geladeira preparada para dry age, chegava no zero grau, desliga o compressor, ela dava um aquecido e até 3, 4 graus, aí ligava o compreensor de novo e baixava a temperatura, ia até zero grau, menos um, às vezes eu vi que bateu e retornava. Então ela ficou essa temperatura uh, durante todo o tempo. Teve dois episódios, tá? Como a gente pegou as casas de fim de ano, a gente fez aqui na casa, então, durante dois dias, eu tirei a peça aqui da geladeira. A minha geladeira lá em casa, ela tá limpa, então, durante aproximadamente umas 12 horas, eu tirei daqui e levei pra lá, porque nós usamos essa geladeira para botar aquela cerveja e tomar aquele trago, né? Rapaziada, a gente finalizou aqui o processo de, de desossa, tá? Dá uma olhada como ficou. Ah, tá é um pouquinho escuro aqui, mas vamos testar. Se o vídeo entrar no ar, é porque ninguém morreu, né? <risos> todas as peças aqui. E como a gente falou lá inicialmente, no próximo a gente perde né, um pouco da carne. Vamos pesar aqui para ver qual é a porcentagem de perda que a gente teve. Né? A gente teve lá, comprou uma peça com 5 quilos e 300, mais ou menos. E agora ela está com 3,519. Isso deu mais ou menos... É cento de perda da carne com um filho e pouco de carne. Isso que a gente perdeu. E é isso aí, rapaziada. Já estamos com o brasileiro fazendo o aí para preparar essas peças, mas isso aqui vai ficar só para sábado que vem. Então, se você quer saber como a gente vai preparar esse traje, nos encontramos sábado que vem, porque aí tem sábado na brasa. Tamo junto!